Uma cratera? Ah, parece que é Será que foi algum objeto que caiu do espaço? Pode ser hum, Mas o que, que são aqueles galhos na areia? É que aqui já foi uma floresta, meu amigo Eu vou saber alguma coisa sobre isso. Uh. Uh. Uh. Espera! Você está ouvindo essa voz? Quem teria uma voz tão bonita? Tomara que ela seja tão bonita quanto a sua voz. Como será que ela é? Eu imagino que ela seja linda, de olhos verdes. Ah, você não imagina nada. Você nem tem idade pra namorar. Quem falou em namorar? <risos> se ela gostar de mim, eu vou dar um beijo nela. <risos> e se ela gostar mais de mim? Ah? <risos> Tô de sua. <risos> oh! Olha, o que é aquilo? Que bicho mais estranho? É, é uma sapa. Será que a voz linda era a dela? Ah, você não vai dar um beijo nela? Ah, Eu hein? Nem morcego sai fora. Isso parece um pesadelo. Loucura né? Eu só queria saber se a gente está vivo. Hum. <risos> Professor Vareta. Professor Vareta. Entrar. Professor Vareta. <risos> <risos> ah. Ah, olá. São vocês, é? Eu imagino que estejam com dúvidas em ciências, não é? Não, não, professor. Precisamos da sua ajuda para outra coisa. Outra coisa? Que coisa? É, é que descobrimos alguns fósseis de insetos. Fósseis? Fósseis de insetos? Isso mesmo. Ah! Isso não é nenhuma novidade. <risos> não. Fósseis de insetos gigantes. Gigantes! Gigantes? Insetos gigantes? Como assim? Um momentinho. Ah, é, obrigado, verdugo. Falou, professor. É, é professor. Grandões! Gigantes mesmo! Todos petrificados! É. E seus olhos brilham como pedras preciosas! Espera, espera! E onde foi mesmo que vocês viram esses insetos é... gigantes? No deserto, onde tem uma cratera! Hmm... Deixe-me pensar... Que relação pode ter esses gigantes com uma cratera? Hum, não, não, não, não. Mutação genética! Foi isso que aconteceu! Alguma coisa caiu do espaço E provocou uma radiação Isso pode ter alterado o equilíbrio ecológico da região E, claro, causado uma espécie de mutação genética Nos seres que viviam por lá Pode ter sido um meteoro? Ou um disco voador? É, pode, pode ser Mas... Mas, Mas o que, professor? O perigo é que a radiação pode ter gerado mudanças no comportamento dos insetos que nasceram depois Então quer dizer que hoje poderia haver alguns insetos gigantes vivos? É! É possível! Putz! Imaginem um louva deus gigante e vivo! Se um louva já é perigoso do tamanho normal, gigante então é... É! E pior! Com a radiação, eles podem sofrer alterações no tamanho, no caráter e na voz. Nossa voz. voz? É. Então, quer dizer que... Que estamos todos em peri... perigo. Perigo? E põe perigo nisso. <risos> Bom, sabe o que é? É que lá, a gente ouviu uma voz muito bonita. Essa mutação pode deixar alguém com uma voz tão bonita? Hum, acho que não. Não? Não. Acho que sim. Sim? Acho que não. Não? Não? Hum, hum, querem pizza? Hum, não, obrigado, professor. Já estamos indo. Valeu, tchau. Homem. Ah. Hum. Oi, montanha. E aí, cacatos? Olá, grilo feliz. Tudo bem? Tudo bem. Que alegria ter você aqui, grilo feliz. E aí, novidades? A novidade é sempre a mesma: cantar, cantar e cantar. É, você que é grilo tem que usar o tom que recebeu e cantar mesmo. Eu fico muito feliz quando as crianças dançam e cantam as minhas músicas. Quando você faz uma criança feliz, você prepara um adulto melhor. Isso mesmo! E desperta na alma delas seus sonhos e suas fantasias. Quando eu canto para elas, seus olhos se enchem de brilho. Elas ficam alegres, dão piruetas, dançam e cantam comigo. Mas depois que a música termina, elas voltam para a realidade das ruas. Ah, mas você pode ajudar a mudar esta situação. Eu? Como? Eu sou só um grilo. Como sou um grilo? Você tem um talento nas mãos. E você pode ensinar música pra elas. É isso mesmo. Cada um contribui com um pouco do que sabe. E você ajudará na formação do caráter e da dignidade delas, que é o mais importante. Ah, isso não é nada fácil. Na vida nada é fácil. para tudo temos que lutar. É, e muito. Chame, Grilo, todos os dias eu vejo a natureza se transformando: chuva, sol, flores, pássaros, tempestades. Um dia é diferente do outro. É isso o que me encanta nessa vida. Por isso, sou sempre otimista. É. Otimista? O que, Cacatos? Ele reclama que eu sou um cacto velho e que não dou mais flores. <risos> e não é? <risos> a natureza sempre nos surpreende, cacatos. A qualquer hora, ó, tchum! A flor aparece. Falou, grilo! Ai, ai. Cuidado! Oh, meu oh, gigante. Mesmo. Negócio grande, é? É, caras, topam ou não topam? Hum, é topado! Beleza, caras! <risos> então o plano é o seguinte: amanhã à noite a gente se reúne com a galera lá dentro do Estado Manco e aí. Umas minas aí pra cantar no grupo, mano. É mesmo? Ô, oh, louco, mano. Mas será que ela precisa saber cantar? <risos> Pode crer, mano. Aí, galera. Chega aí. Hoje nós vamos fazer a seleção da cantora do nosso grupo, morou, mano? A perereca pra vencer de cantar bem, dar umas reboladas e agitar a galera. Falou, mano? O nosso grupo de rap vai arrebentar, mano. Aham. Vamos lá, maluco. Manda a primeira entro, tá? Solta o som aí, Sinistro! Quem é que não quer se apaixonar Viver um grande amor assim? Assim! Oh, é o que cada mundo sempre diz! Quem é que não quer se apaixonar Viver um grande amor Sei, Sim! Chega, mano! Chega! Nossa, mano! Vai estourar as orelhas desse jeito, maluco! Manda outra aí, vai, mano! Aí, irmão! Vamos lá! Que churro! Tuca! É! Não cresce o zóio não, irmão! Solta o som de novo aí, é sinistro! Quem é que não quer se apaixonar, baby? Viver um grande amor assim é o que todo mundo sempre quis. Queres? Se... para agora. <risos> quer um assim, é que quer se... agora Não quer se apaixonar, ah. Não! Manda outra aí! É... Pode ir, né? Que é... Se... Quem é que não quer se é Se a... Ah, ah, é... De, de amor. Chega, chega! Com um perereca não dá, mano! É! Se não for perereca, vai ser o quê, mano? Que tal um inseto? Surtou, mano? Oi, tá maluco? É.. Um inseto pode ser a pedida. Ei, firme total, mano! Depois que nós cantar, nós devora ela! <risos> E uma cigarra, mano? Cigarra? Aí sim vai estourar as orelhas, mano. Pode crer, compadre, Você é um gênio. Tenho uma ideia. A gente se disfarça de inseto e baixa lá no povoado. Vamos procurar uma cantora lá. Imagina que boneca você vai ficar de borboleta. Ui, ui, ui. <risos> Pior, é quem se vestir de vagalômetro, Otá. Vai ter que pendurar uma lâmpada no bumbum. É. É. É. Tá maluco, mano? Tá fora do então. Inseto, um sapo, nunca deu certo, mano. Não vai ser humilhante pra nós, não, cara? Vocês acreditam que o inseto vai confiar em nós? Sei não, mano. Com a fome que nós tá, cara. Hum. Não vai durar um dia no grupo, compadre! Uh, que lugar fantástico! Bem que vocês falaram! É, e vai ficar mais fantástico ainda se a gente encontrar a dona daquela voz. Imagina se for uma grila, vocês podem até namorar Aham, uhum. tá Feitoquinho, eu já disse que nunca vi grila cantar Se a gente tiver sorte, hoje nós vamos ver Ah, vamos parar por aqui Esse lugar parece mágico, mas tudo isso me assusta Principalmente se houver louva-deus de verdade Por que, grilo? Tá com medo? Vocês não estão também? Me dá Só Pode pensar nisso. Olhem. Eu nunca vi nada igual. Ih, esse aqui já foi destruído. Não tem mais olhos nem braços. E este tá sem a cabeça! Será que alguém já descobriu esse lugar? Como? Se só contar pro professor Vareta! Bom, pessoal, vamos embora antes que aconteça mais alguma coisa estranha. Ei! Vocês estão procurando alguma coisa? Xiii! Louva a Deus! Uf. Ele tem voz de boneca! Hã? <risos> Boneca? Quem falou boneca? Vocês falaram boneca? Não, não, a gente não falou nada. Epa, vocês estão tirando uma da nossa cara, é? Olha aqui, vamos arrancar as cabecinhas de vocês e comer como um amendoim. Amendoim torrado? Não. Itukinho, oh, fuja e encontre alguma coisa para enfrentar esses caras. Ah. O oh, oh, oh, seu grandaleão, é, é bonito esse lugar, né? Ah... Aqui não é lugar de turismo. Não cai fora com a sua turma de mosquitos, Grilo. É... Senão você vai cantar pros anjinhos, hein? Oh, mosquito não. Qual é? Eu sou o gafanhoto. O que eu faço com isso? Isso não serve. Com o Bituquinho, eles vão acabar com a gente <risos> Vai acabar com eles, Bituquinho Ridículo <risos> ah, ah, é. Vocês vão ver o que é bom <risos> Então vamos ver <risos> <risos> Desculpa Bem longe das suas invenções, Bituquinho <risos> O mais importante Não aconteceu Cadê aquela voz que a gente veio procurar? É, hoje não deu sorte mesmo Ih, peraí. Sai, sai, sai da frente O que eu vou fazer agora? Cuidado, no chão Rafael, faz alguma coisa não vai funcionar nisso, hein? Vem, vem, vem. Vem, Eu consegui. É, e eu quase morri. Ah, Desculpa, Bitupinho. Ah, espera aí. Esse controle me deu uma ideia legal. Ah, tá. Lá vem você com as suas ideias. Com esse controle remoto, podemos fazer um robô se movimentar. Robô? É. Uma cobra gigante, robotizada. Uma cobra? Viajou, hein? Ela poderá assustar os sapos. Ou até mesmo algum inseto gigante. Inseto gigante? <risos> ah, sem essa, isso é piração. Tá. Hum, mas por onde eu vou começar, hein? Peço ajuda ao professor Vareta. Ué, ele não sabe de tudo. É mesmo, vou falar com ele. Ah! <risos> Bem, se, se você está com esse medo todo, é melhor construir logo essa uhum. cobra, não é mesmo? É, eu já tenho o um motor e o um controle remoto. Ótimo, ótimo! Então, você já tem o coração dela. Uhum. E isso é o mais importante. É, mas eu não sei como começar. Ih, eu também não sei. Como não sabe? É, é bem, bem... Eu, eu não sou engenheiro, mas eu vou te ajudar. Obrigado, professor. O oh, oh, oh, chefe, eu trouxe mais duas crianças. Estão famintas como sempre, né? Quantas já estão trabalhando? Oh, muitas. Eu perdi a conta. Na verdade, eu eu não sou muito bom de conta. Depois de vinte, me embaralha a cabeça, né, chefe? Onde está o salafra? Parece que ele fez o primeiro grau e deve saber contar, não é? Tô aqui, chefe. Eu só, só sei contar até, até 52. Depois, me dá uma cocô. cera danada. Quer ver? Um, dois, 18 do. É, é, quatro, 44. É, 52, viu? Chega, chega! Tá bom. Sim, sim, senhor. Senhora. Sacana? Pois não, pois não. Ao parte. Pois é. <risos> <risos> Rafael! Rafael! O uh, que foi? Que cara é essa, Bituquinho? Algum bicho te mordeu? O motor e o controle do avião sumiram. Uh, sumiram? Tem certeza? Tenho. E agora? Como é que você vai fazer a cobra se movimentar? Hum, não sei. Vai ser difícil. <risos> Será que os sapos estão tramando alguma coisa? Já pensou se aparece por aí um sapo voando? Ah, fala sério. Você acha que foram eles? Os sapos são os bananas. Quem poderia ser então? Não esquenta, não. A gente vai descobrir. Tá bom. Essa cobra vai ter que funcionar. Oh! <risos> Desculpa. Tá. Oi, crianças! Eu sou a Trampica. Adoro as criancinhas. Porém, a nossa organização tão grande ficará muito triste com as crianças que não trabalharem direitinho. Onde se trabalha, não se brinca, viu? E também, quem não obedecer à tia Trampica, vai ficar de castigo. Ouviram? Chegou mais um colaborador, Trambica. Oh, seja bem-vindo! Moçacana, qual vai ser o número dele? Um momento, um momento, Trambica! 88! Sem fora, cara! Meu nome é Sebastião! Ha! <risos> Aqui isso não importa! Muito bem! A partir de agora você se chama 88! 88? Atenção! Ah. As crianças mais espertas que conseguirem entregar mais produtos vão ganhar como prêmio este divertido e delicioso pirulito. Importadas? Não precisa falar. Bonito? Não é. <risos> Bem, todos já sabem Quem fugir e não trabalhar O que acontece? Não ganha pirulito! Isso mesmo! Agora vão! caiam fora todos vocês! Vão, vão, vão, vão! Que grande negócio, hein, chefe? Você vai ficar rica com estas crianças Que não custam nada E trabalham sem reclamar, hein? Custam nada! Ah, é? E o pirulizo, hã? outra Trambica, e se, se acabarem as cri cri de rua? Acabar? Ô, <risos> Sakana, toma. Pega aí. Pra mim, é? Quanta bondade, Trambica. Isso não tem gosto de nada. É falso. <risos> Você queria o quê? Esse é o nosso negócio <risos> é, Ei, Netão! Eu tenho uma boa e uma má notícia Só tá boa Emma. mano É que conseguiu um esteto pra cantar por nós, velho Essa é a boa? E a má? A má? É que é uma cigarra <risos> Cigarra? É, é. Hum. Vamos ver, canta aí E aí, Netão, o que eu faço com essa mina? Ah, deixa ela aí, mano Tchau, cai fora oh, yeah. É, mano, acho que inseto não deu certo não, hein, Netão É, cara do Sem grana, sem cantora, o grupo acaba, mano Mãe inveja! E... aí Acaba nada, truta nós não desiste, não, mano. Nós vai encontrar essa voz. De repente, pode ser até uma lesa. Ah, não, Tutão. As lesas vão babar muito. Aí nós podemos corrigir. Pode crer. A gente não ah. vai conseguir ficar de pé pra cantar. Ah. <risos> maluco só sou, mano. Ai, ai, ai. É. Ai, ai, ai, ai, ai! Não, não, não, não, ai, não! Ai, tá bom. Cuidado, isso vale muito dinheiro. I, is, is. Cuidado! isso, cuidado! Esta pedra é rara, se quebrar a trambica vai comer a cabeça de todo mundo. <risos> Todos os bichos encomendados estão mortos. Ah, joguem tudo fora. Ué, mas não tá faltando comida? Ei, Sacana, vem cá. É mais pro, pro, pro, é, é, problemas. Ah, Esta encomenda já estava vendida pro exterior. Ai, ai, ai. Mas vocês também não deram água pra elas. Cala a boca, moleque. Isso não é problema seu, hein? Bicho, bicho, tem de monte na floresta. Se morrer, a gente pega o outro. É, mas um dia pode acabar, né? Eu quero ficar só. Mas comigo só eu não consigo. Eu quero ficar junto. Mas sozinho assim não é possível. Não, não, não. Amar sozinho assim não é possível É preciso amar direito Um amor de qualquer jeito Amor de dentro pra fora O Grilo? O Grilo tá criando suas músicas pro Show da Primavera. Ah, é? Hum, gostei de saber. Vai ter Show da Primavera, é? Legal, né? Bem, eu tenho um assunto de interesse dele. Ele tá ou não tá? Tá na casa dele. Hum, e onde é mesmo? É num tronco velho. Ah, cara, por favor. A floresta tá cheia de tronco velho dos cogumelos? Uhum. Então, é ela... lá! Oh, cara, mal educado! Mas você viu a moto dele? Nossa, uma moto dessa deve custar uma grana! Não é melhor você avisar o Grilo? É, é sim! Eu vou tentar chegar antes dele! Não vai ser fácil! Não vai ser fácil! Ah, mas é pra tomar susto mesmo. <risos> Não é pra isso que estamos construindo a cobra? É verdade. E vamos deixar mais feia ainda. <risos> <risos> Procurando alguém? Sim! Estou! Posso te ajudar? Claro! Eu sou um caça-talentos! Como assim? Caça-talentos? Ah! Você é o Crilo Feliz! Não é? Uhum. Eu sei que você é um ótimo cantor! E vim aqui para contratá-lo para gravar um CD! Gravar um CD? É pra isso que eu tô aqui. Eu vou atrás das pessoas de talento, como você, e abro as portas do mundo do sucesso. Sucesso? Entrevistas, shows, festas, TV, jornais, revistas. Este é o Grilo Feliz, o maior artista pop do mundo. Maior do mundo? É, cara. Isso é marketing marketing. Como assim? Contando mentira? Ah, não. A gente dá uma aumentadinha pra conquistar a galera e ganhar grana. Se eu ganhar dinheiro, vou criar uma orquestra com crianças carentes. <risos> Isso é besteira, cara. Isso não dá lucro. Não é assim que eu penso. É que entre os insetos também existem diferenças. Tudo bem, tudo bem. Ah, lançar o seu CD vai ser moleza. Você acha? Claro! Agora só falta uma coisa. Vou tirar uma foto que é pro chefão te conhecer. Assim, tá bom, tá bom. Assim tá bom. Ótimo! E você vê na hora, ó! Vem na hora, é? É bem, eu volto logo pra você assinar o contrato, falou? <risos> Tchau, Grilo! Tchau! Vai, vai. Hasta la vista! <risos> ah, não deu! O que, que aquele cara estranho veio fazer aqui? Ah, ele vai lançar meu CD, não é uma boa? Eu não sei, ele parece com alguém que eu já vi em algum lugar. Quem, Rafael? Hum... Ah, ele é o cara que entregou pizza na casa do professor Vareta. Não, você deve estar enganado. Não tô, não. É ele mesmo, o Verdugo. É, isso mesmo, Verdugo, o Caça-Talentos. <risos> Caça-Talentos? <risos> Esse cara era um entregador de pizza. Ué, mas isso não pode acontecer? É, poder até pode, mas é muito estranho, você não acha? <risos> Que foi que disse Isso. que vivo pagando sapo? Pagando sapo. Não tenho contar no, no banco, não gosto nenhum dos campos. Mas ninguém me dá um trampo. trampo, me julgando pelo pano, sem salário e sem busão. Isso tem vários refeição. Até eu faço a correria, correria. rango de cada dia. Viva os trancos em barranco. barranco. O que eu quero é ser feliz. Quero ser como os humanos. e comer ovo com frango. Comprar um belo caralho sem zero do show. É. Ah, ah. Demorou. Um salve pros manos do outro brejo. E aí, caradura? É nóis. Quem dissingora e sapo vai ter que engolir nós três O sucesso tá no papo, o vai explodir de vez Nós, e vai explodir de vez É nós na fita, é nós na fita, é nós na fita Na internet, no rádio, na TV Vamos ser celebridade, muito rico, pode crer Vamos lá, galera Tá quase na hora da festa da primavera Vamos ver se você vai ficar bonitinho Vestido de vagalume <risos> Ei, é. se liga, bactéria. Tem esse de bagalume, de joaninha, é mais bonito. Uh, uh, uh. <risos> <risos> aê, mano, nessa vez você vai ter pá de mina, mano. Já pensou se alguma inseta gostar de nós, mano? Já era. Como é que nós vai dizer que é sapo, mano? Uh, uh, uh, uh. É. É. Aê, aê, aê. Nós precisamos encontrar é. a cantora, mano. Hum. Acho bom ninguém ficar assanhadinho, moro? Hum. Beleza? Esse é o é nosso objetivo, mano. Ainda bem que você vai de besouro, Netão. Né, Porque de borboleta não é mole, não. Hum. Já pensou hum. se alguém me pede pra voar, truta? Ah, <risos> <risos> <risos> Essas músicas não tá com nada, hein, velho. Não vai ser aqui que nós vai encontrar a nossa cantora, mano. Aí, já empapuçou, mano. Vamos embora. Essas músicas aí tá um saco. Ah, calma aí, comédia. Vamos esperar o grilo cantar, mano. E agora o momento que todos esperavam. Vem aí o maior cantor da nossa floresta. Ah, maior cantor. O inseto surtou, mano. O grilo!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 Pra saber se é amor, eu estarei mais feliz, mesmo morrendo de dor. Pra saber, saber se é amor, se é amor. Que maravilha! Achando, mano, essa é a mina. Qual é o seu nome? Pétala. Pétala. O grilo se ligou nela! Ih, acho que vamos perder nosso amigo! Quando a paixão bate no peito, deve ser gostoso. <risos> opa, opa, é, mano! Essa mina é minha, mano! Vamos é... saindo fora aí! Vai dando área, Quem mano! Que é né? então espécie mano. de inseto é você? Eu nunca vi um besouro ah. tão gordo. Que é. besouro nada, mano. Sou sapo. Ah. Netão, morô? Cantor de rap. Sapo? Ah. Sapo? Ah. Isso Eu tô com medo, Grilo. Sapo ah. cantor? Uh -huh. O que você quer aqui? Aqui não é o seu lugar. Não atravessar não, mano. Olha lá como você fala com o netão. Tá maluco, velho? Quer dizer que você trouxe uma joelhinha e uma sapa borboleta pra cantar? É aí, sapa não, maluco. Nós é muito macho, falou, velho. <risos> Vestido de borboleta, é? <risos> aí, aí, nós que é ela, mano, pra cantar no nosso grupo. É. Vocês são loucos. Loucos mesmo. Sapo com inseto. Ah, sai uhum. fora. Por isso mesmo, mano. É aí que nós vamos arrebentar. Todo mundo vai querer ver nosso show. Vai ser melhor que o seu. Ha, ha, ha. Mas eu não canto com sapo nunca. Ei, que isso, Pétala. Vem com nós aí, mina. Não é Pétala, grandão. Meu nome é Pétala. Tá bom, Pétala. Vem cantar com nós que você vai ser uma grande estrela, mina. Eu já disse não, não e não. Ei, besorão. Por que você não procura uma perereca? Ah, inseto! Tá tirando! Então nós vamos resolver isso no braço! No braço? Que é isso, cara? É. Sem violência! É, no braço mesmo, moro? Ah. Não, não, não! aí. Ah. Solta ela em nós! Me larga, barriguda! Ei, classe, espera aí! Você não pode levar ela assim, não! Me solta me ela, me seu me malandro! Me me malandro. Me ajuda, me ah, ajuda, por favor, ah, Grilo passão. Vamos, vamos, pessoal, vamos atrás deles ah, é não... Deve dar suco no ah, inseto, ah, que briga, é? Demorou, ah, é... ah, cala aí, vai Aí, Grilo, ah, vai, tá é nóis As gosta gostam de falar forte, ah, ah, mano é. É. E bonitão, e nem eu, vacilão Peraí, peraí Por que a gente não enfrenta eles pra valer? Nós somos a maioria É, a maioria de fracos Você não viu o tamanho deles? Oh, mandale Vocês vão ver quando a minha cobra ficar pronta, tá? E agora, hein, grilo? É. Nem deu tempo de acreditar que existe uma grila que canta e ela já se foi. Eu falei que era verdade. Só não tinha certeza que era uma grila. Antes não fosse verdade. Oi, oi oi! Olha quem tá aí Quem? Quem, Cacatos? O Grilo Feliz Parece que ele tá triste Grilo, Grilo Grilo Hã? O que aconteceu? Tudo bem? É, já sei Sua violinha quebrou Cacatos Montanha, o que é o amor? O amor? Hum, amor, amor, amor de. É, amor de amar, paixão. Oh, amor é. Quer dizer. Como eu vou sair dessa? Amor é quando você conhece alguém e perde a fala. É, as pernas tremem e as mãos ficam suadas? É, é isso. E o coração dispara? Uhum. Hum. Apareceu alguma grilinha na sua vida, grilo? É, e que grilinha. E ainda por cima, canta. Canta? Hum, isso é maravilhoso. E por que a tristeza? Por quê? Porque ela se foi. Se foi? Não é nada fácil entender estas garotas. Não, cacatos É que ela foi levada para cantar num grupo de rap. Hum, é até que interessante. Interessante se eles não fossem sapos, né? Sapos? Ai, mamãe, é isso, jo Não é legal se meter com sapos É, eu sei Ah, Grilo, eu imagino como deve estar o seu coração O que você acha que eu devo fazer? Se ela tiver que ser sua garota, nada vai tirá-la de você É, mas não vai ser fácil tirá-la dos sapos Grilo não perca a ternura. Foi você que mexeu nas minhas músicas, né? Eu, eu não. Ué, então quem foi? Eu não sei. Ô, Grilo, você pode me ensinar música? Então foi por isso que você veio aqui? É, Grilo, é que eu queria ser artista, que nem você, sabe? Deve ser muito legal, não é? É, legal. Onde você mora? Eu morava com a Trambica? Trambica? Quem é essa? É uma louva-a-Deus gigante! Gigante? Viva? É! Não acredito! Verdade! Como você chegou até aqui? Eu fugi! Por que você fugiu? É porque eu trabalhava muito, sabe? Então, estão trabalhando para essa tal de Trambica! Por isso que eu não tenho visto mais crianças pelas ruas! É! Qual seu nome mesmo? Meu nome é Sebastião! Falou, Sebastião! Eu vou ensinar música pra você, tá bom? Você é demais! Posso trazer meus amigos? É claro que pode! Valeu, Grilo Feliz! Quem será que mexeu nas minhas músicas? Rafael, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. me ajuda! <risos> o que aconteceu? Papai, o criador virou vítima da criatura? O controle está Claro! Desligar é, é fácil! Para! Para com Ah, é! Te segurar é que Desligo. vai ser difícil! <risos> <risos> Pelo menos você já sabe que ela morde! <risos> é isso aí, Betuquinho! Agora estamos quase protegidos! Quase? Por quê? Porque eu descobri que existe inseto gigante de verdade. De verdade? É. E o nome dela é Trambica. Trambica? E o pior é que ela pega crianças para trabalhar para ela. Crianças? É. Ainda bem que teremos a... a... Qual será o nome dela? Ah, o nome dela... Hum... Esperança! Legal! Ainda bem que teremos a Esperança para proteger a gente. Então vou correr pra terminar! Eu vou te ajudar! É? Agora é bom não demorar mesmo! É. Aê, Blend! Você poder cantar com nós, tem que aprender uma gíria, mano! Tem que falar que nem nós! Vamos ver? Aí, ó a primeira, aí, ó! É. É. Hã? Hum? ó. É. Mas o que, que é isso? Que coisa é. horrível! É. É. <risos> Ai, Plata. O quer dizer idiota, mano. E nesses aí, ó. Não é pleta, viu? Meu nome é peta. Tá, falou. Agora se liga nessa, aí, ó. Baba-ovo. <risos> Baba-ovo. <risos> ah, em que escola você estudou, hein? <risos> que horror. <risos> <ou foi? risos> Beleza. Baba-ovo quer dizer puxa-saco, mano. <risos> Aí, pleto, bota a bombeta aí, faz gesto de malandro, firmeza? Uhum. Imita aí agora, aí, ó. Uhum. Yeah. Nice. <risos> ah. Que ridículo. Essa mina é uma vacilona, mano. Aí, agora é com você, hein? Vê se aprende, Aí, sinistro. Aí, cara dura. Pronto aí? Vamos lá. Foi muito bom, mano. Seus brogoios. Temos problemas, ô Trambica. Que tipo de problemas? Algumas crianças fugiram. Outras estão saindo é. para trabalhar e não voltam não. mais. Ah, é? Então se vira. Criança abandonada é o que não falta. É... Você não acha que temos que oferecer alguma coisa melhor pra elas? Ora, ora, ofereça dois pirulitos. Não está bom? Muito bom! <risos> dois pirulitos é o dobro, não é? Você acha que tem alguém oferecendo coisa melhor pra elas? Eu não sei, mas eu desconfio de alguém. De quem? O tal de Grilo Feliz. O músico. O cantor. Oh, sim. E o que é que um Grilo pode fazer contra nós? Hã? Pode e muito. Um incêndio não começa com uma cabeça de fósforo? Então, aprendendo música, elas ficam muito mais sabidas, não é? Ah, chega de furado e descubra para onde elas foram. Uh, sim, sim, sim. O incêndio começa com uma cabeça de fósforo. Hum, hum, hum. Aê, pétala, o netão tá chamando pra ensaiar. Vem pra cima, vem dançar, balançar, bancadrão, damos junto, então, vem dançar, bancadrão, o cabelo é batido, a palha, o Muito bom, galera, muito bom! Olha, pessoal, tá confirmado o show de vocês no panelão. No panelão, mano? É, é isso aí, no panelão, cara. Quero ver a cara do grilo quando souber que nós vai fazer o um show no panelão, mano! Uma gata dessas, maluco, quer dizer que uma grila dessas, né? Vocês vão ficar né? ricos! <risos> é, vai ser um sucesso! <risos> Chega, aí, galera! Foto, galera! Olá, Vamos lá. É nós na foto, mano! Isso, perfeito! Tivemos o cuidado de seguir uma delas e descobrimos tudo. Para onde? Como eu desconfiava, elas estão indo aprender música com o tal de Grilo Feliz. Hum, então é ele mesmo. É? E as crianças estão ficando encantadas com as músicas dele. É, isso está ficando muito perigoso. Podemos perder dinheiro? Uh, espere, não seria melhor a gente acabar com ele de uma vez? Não, ainda não. Ele pode nos ser muito útil. Por hoje chega. Amanhã tem mais. Oi, Ué, Cadê o Sebastião? Não sei, ele ainda não chegou. Será que ele não vem mais? Ah, é oh. ele. <risos> Oi, Sebastião. Grilo, olha, eu trouxe outros amigos. <risos> Pode chegar, pessoal, tem lugar pra todos <risos> Uhul! Puxa! É, você tem muitos amigos, hein? Você falou que vai ensinar música pra todo mundo, não é, Grilo? É, isso aí Yeah! <risos> <risos> é, pelo jeito, vou ter que fazer muitos shows. <risos> é? <risos> é, Ei, lá um minuto, acelera! Não vai tentar nenhuma gracinha, moro? Esse é o grande dia, é nóis, Vamos lá! E aí, certo, mano! Né? Tô ligado! Como é que fica a rima? Por dizer, tamo aí, na moral, pra fazer o seu rolar Fica nessa, já sabe, tá ligado no esquema Vamos nessa, vem com a gente Tá faltando só você Tá faltando só você Tá faltando, tá faltando só você, você. Quem é que não quer se apaixonar? É. Viver um amor assim. Amigo, é, é. Tu é uma pessoa. siga com essa onda que Quem que não quer se apaixonar? Viver sem fim. que oh, gente ficar eu legal. Eu me apaixonado e pode ser Notícias da Insetonete Borboleta curiosa queima o bumbum na lâmpada e vai parar no hospital. <risos> Barata enfrenta um chinelo e leva a pior. <risos> Opa! Show do Netão acaba na delegacia. Delegacia? E sobre a Pétala? Não falam nada? Hum, deixa eu ver. A confusão começou quando a nova vocalista da banda do Netão, uma grila, levou a plateia ao delírio. É a Pétala! Temos que encontrá-la. Mas... Uh, uh, como? Não sei. Mas você vem comigo? É claro. Ô, Bituquinho, nós vamos dar um pulo até a cidade. Ué, pra fazer o quê? Uh, depois eu te explico. Por que eu não posso ir também? Porque você tem que proteger o povoado. Sozinho? Mas você tem a esperança. É, mas eu nem sei se ela vai funcionar. Vai sim. Falou. Alguma coisa estranha aconteceu. O grilo nunca gostou de ir pra cidade. Olha aí, pessoal. Pelo jeito, -pe os -pe moleques estão voltando. Hum? ]ars. Hum? É. Xiii! São incrível. os louvadeus! Que incrível! Você vai por ali e você por aqui. Ei! Hey, o que vocês querem aqui? Hã? Ah, é que nós somos da Associação Amigos das C Criancinhas! Ah, sei! Vocês querem me enganar, é? Não? Olha, nós temos um presentinho pra você! Sim. Você gosta de pipi pipi, pipi pipi! Pirulito? Ah, não! Pirulito estraga os dentes! Vem! É mas a nossa missão aqui é resgatar as que, que, crianças que... Por favor, as crianças vão chorar com a feiura de vocês! Engraçadinho! <risos> Você tem bom humor, moleque! Mas nós não temos tempo a perder! Tira logo esse li, li, li, li lixo da, da frente que nós vamos, vamos, vamos passar! Lixo? Lixo não! estamos morrendo de medo Subam lá e pe, pe, pe, peguem ele Foi bom vocês aparecerem Vai ser ótimo para experimentar minha nova invenção Invenção? Esse ferro velho? Isso não vai fun... funcionar nunca Esperança, hoje é nossa grande estreia Vamos caprichar O funcionamento? É! Tá em mim! É. E agora, o que eu faço com vocês, hein? Ah! Vou experimentar o comando cuspidor! Cuspidor? Vamos lá! Três! Dois! Já! Até! difícil, não é? Como é que a gente vai encontrar a pétala nessa cidade? Vamos perguntar. Alguém deve saber. Vocês viram uma grilinha que canta? Vocês viram uma grilinha alta, de cabelo rosa e que canta? Vocês viram uma grilinha que canta? Uma grilinha de cantora? Uma grilinha de cabelo rosa. Epa. Vou receber esses amigos que de tão onde vieram. É um grilo um com cara de muito sério. Vocês viram uma grilinha alta, de cabelo rosa e que canta? Numa cidade tão grande, uma grilinha que canta? É como achar um sapo bem bonito e elegante. Ô, Grilo, você não tá ouvindo uma música conhecida? Parece a sua voz. Minha voz? Onde, Rafael, tá vindo de lá. Olha, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, acende do é grilo! A é a minha música aqui? mesmo! Ah, cê cê tem grilo. Aqui, ó, tá Como é que ela chegou Vamos aqui lá. antes cê cê de eu ter gravado? Grilo. Aqui, ó, tá acabando! Vamos lá, acende do grilo. grilo! É o grilo! Ladrão, ladrão! É pega ladrão! Vamos pegá-lo! Você roubou as minhas músicas! Toca aqui, seu bandido! Você pode me ensinar música, me ensinar? música. É que eu queria ser artista. É que eu queria ser você, nem você, que nem você. Que nem você. Música, música, música, música. Passei todo esse tempo estudando música. E agora meu sonho virou pó hum. na mão desses pilantras. Hum. Não acredito que isso está acontecendo comigo. É. Grilo feliz! Hã? Pétala? Ah. Pétala! <risos> ah. Ah. Grilo! Ah. Que bom te ver de novo, Grilo! Ai, Pétala! <risos> Ai... Ah. <risos> Ei, Olha aqui, mano Olha que absurdo, mano Nós fomos pirateados, mano Vocês também? Só pode ser aquele traíra do verdugo, mano Os tal de caça-talento, é, louco eu aí falei? Até essa foto aqui, ó, da capa Foi ele que tirou de nós, mano É, a minha também É, mano Olha, nós lutamos muito pra sair da pior Mas não ah. deu, cara É É Confiamos na pessoa errada, agora já era hum, Vamos nessa Já era nada, mano, aí Espera aí, Grilo Feliz Vamos atrás desses bandidos, que? aí, mano Eles devem ter um chefe, não é não? Ah, para com isso, nós somos insetos E vocês são sapos Vocês sempre foram nossos inimigos é, isso é verdade Aí, firmeza, você tá certo <risos> É a natureza, mano Aí, vamos fazer as pazes, Grilo E unir nossas forças, mano Nós não temos escolha, irmão vocês prometem que não vão perseguir mais os insetos? Aê, pra nós não é fácil, não, mano. Nós vamos comer o quê? Vocês têm que comer vegetais, verduras, legumes. Xiii, vegetais, maluco? Sapo vegetariano? Tô fora! Ai, ai, ai. Ah, se for pro bem de todos, tô dentro, mano. Valeu! Toca aqui! Aí, firmeza, mano! Amigo do Sapo, o mundo tá ficando louco doente que a coisa vai! Vai acabar, volta pouco! E aí, o que nós vamos fazer agora? O que nós vamos fazer? Fácil! Olha, o bandido sempre deixa rastro! Demorou, mano! Vou matar esses malucos! Uhum. Eu conheço essas Isso quebradas, mano! É vamos nós. O que foi? Pintou sujeira! Hum, como assim? Os caras estão atrás da gente! Ué, então vocês não ah, o bobeira! Não! Sabe o tal Grilo Feliz? <risos> Quando ele viu o CD dele pirateado, ficou louco! <risos> Criou uma confusão na cidade! <risos> Alguém te seguiu? O Netão! Aquele sapão cantor de rap! Ele tá vindo atrás da gente! Ele tá furioso! Tá quebrando tudo! Ah! Fiquem tranquilos! Nós estamos protegidos. É, mas eu acho que é hora de cair fora, porque eu não vou enfrentar o netão, não. Fui. Cair fora? Não seja covarde. Ei, espera aí. Graça, mano. You O bicho chegou aqui, mano. Então será que essa é a tal da Trambica? Ai, Ai maluco! não é que o bicho é grande né, mesmo? Que coragem vocês têm para enfrentar a Trambica? Então é você? Ei, Strumbica, onde tá o verdugo, mano? Eu quero arrebentar aquele traíra, mano. Aqui não tem nenhum verdugo! Então, quem pirateou o nosso CD? Relaxa. Vamos conversar Pra tudo temos um jeitinho Jeitinho? Sem essa de jeitinho Tome, levem isso Dinheiro, isso, compra tudo Beleza mano, eu quero eu Sem grana mesmo Nós viemos aqui para combater o mal E não para nos unirmos a ele Dinheiro é bom, mas não dinheiro sujo eu... Como que vocês acham que eu fiquei poderosa? Hein? Com dinheiro! Muito dinheiro! <Sessante> <Sessante> Cuidado com a nossa vocês! <Sessante> vocês você... Será <Sessante> Ela. Você consegue! Vai lá, Netão! Ah. Acabar com você, ah. mano! Ah. Ah. Você ela? Ah. Fuja, fuja! Espera, é violenta! Ah. Não, peraí! Ela é uma máquina! Ah. Então, quem será que está no comando dela? Só pode ser o tal do verdugo! Vamos arrancar ele lá de dentro, mano! Vamos lá! Ah. Uhul! -huh. Ah. Seu ah. Ah. Ah. Aí, eu... Banana pra vocês, ó! Ninguém! Oh. <risos> não arrebenta esse cara! Vai, pega ele, pega ele! Ele se aproveitou dos insetos gigantes e construiu esse monstro para enganar a todos, principalmente as crianças. É, e olha só, essa tal de trambica funcionava com o motor e o controle que roubaram da gente. Bandido! vencemos a trameca! <risos> oh, Não! pegou! gente pegou! de será? Escolha a vontade! É tudo! Tchau! Seu... <risos> ah, ah, me ajuda! Ah, me ajuda! O maluco fugiu, mano Olha, ele fugiu pra lá Vai, vai Vamos, vamos atrás dele Ei, pera aí Achei que fosse começar né, tudo de novo. Né? É. Não, Guilherme. Também quero ensinar música para as crianças. Mãe. As crianças adoram rap. É isso aí. Ótima ideia. E aí, quer uma carona? Oh, oh, oh. Pera aí, Mitoquinho. maneira com essa cobra aí, moleque? É, pode chegar. a cobra não morre. O que eu É mesmo? Minha casa! Venha para o lado negro da força! <risos> Claro! Só assim levaremos nossa música pra todos os lugares! Firmeza, irmão! E como agora nós estamos tudo <risos> amigos, <risos> né? nada melhor que música pra comemorar! <risos> né? <risos> esperem, esperem! tem muita gente querendo falar com você! E aí, as crianças, mano? Oi, Oi, fui fui feliz. Feliz. Valeu! <risos> e aí, eu quero ouvir tudo! Why we have? Quem foi que disse que vivo pagando sapo? Não tenho contar no banco, um gosto nenhum dos campos, mas ninguém me dá um trampo, me julgando pelo pano, sem salário e sem busão. Até faço a correria por rango de cada dia. Viva os trancos em barranco, o que eu quero é ser feliz. Quero ser como os humanos e comer com ovo com frango Comprar um belo caramba e seis. Derra do showbiz. Ah, ah, ah. Demorou. Oh, yeah. Um salve pros mano, do outro brejo. <risos> e aí, caradura? É nós. Oh, yeah. Quem disse engolir saco vai ter que engolir nós três. Os sucesso é tá no barro, são o vai explodir de vez. Nós. E vai explodir de vez. É nós na fita, nós na fita. É nós na, na fita, fita, na internet, na no, no rádio, rádio na, na, na TV. TV. Vamos ser celebridade, muito rico, pode crer.